Recurso de origem não identificada, o conhecido RONI, o que é um recurso de origem não identificada? Bom, são aqueles recursos que não têm identificação do doador, que há algum problema no CPF, que o doador originário não seja devidamente identificado. A gente já falou longamente sobre o doador originário. Você recebeu doação de outro candidato, outro partido, e não veio aquela identificação completa do doador originário. Isso é considerado um rone. Também, se você, não tem, se você tem um recurso que tem CPF ou CNPJ inválido, né? Aquele doador também veio do candidato, ou aquele, aquela doação veio de um candidato a um partido e por isso o CNPJ é inválido, porque às vezes digitou um, um número errado. Ou às vezes no próprio SPCE você colocou ali trocado um dígito, mas depois você volta e arruma. Mas se você não arrumar esse, essas doações, esses CPFs ou CNPJs, elas ficam realmente inválidas e aí é um Rone. Nesse caso, você vai ter que fazer o recolhimento para o Tesouro Nacional. Tem também aquelas regras dos R$ 1.064,10, que se você não fizer a entrada desse recurso de forma regular, você não conseguiu fazer a devolução para o doador e você até utilizou aquele recurso, você está tendo aí um problema, aquele recurso virou um Rony. Se você, não, se você tiver recurso que eles não vieram das contas bancárias de campanha, detectou-se em algum procedimento de circularização ou de fiscalização que você estava utilizando recursos à margem da conta bancária, isso também é considerado um recurso de origem não identificada, porque provavelmente é de uma fonte vedada. E se também você tiver usado recursos para quitar empréstimos cuja origem não foi comprovada. Existem regras próprias para os empréstimos pessoais que você como candidato utilize é, como sendo recursos próprios na sua campanha. É, a descrição do Rony agora na legislação ela veio bem esmiuçada, ela veio bem detalhada. E diante né, de todas essas ocorrências aí, se você se deparar com qualquer uma delas, você já sabe que isso é um RONI que você terá de recolher os valores ao Tesouro Nacional. E tão logo você constate a ocorrência de algum, algum desses itens, você deve fazer o recolhimento. Se por acaso você não percebeu ou só foi constatado no momento da análise, isso vai ter uma correção monetária e isso vai ser é, corrigido né? lá no final, da, na, na análise da prestação de contas. E aí você vai ter um prazo para você fazer o recolhimento ali de até cinco dias do trânsito em julgado. Certo? A devolução, isso é muito importante pessoal, a devolução ou a determinação de que esses recursos sejam devolvidos não impede que as contas sejam desaprovadas. Não adianta você achar que você utilizou um recurso de origem não identificada, fez a devolução depois e aí você acha que aquela, aquela devolução vai sanar a irregularidade. Não, não vai. O candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, desses recursos né, ilícitos recebidos, ele vai responder por isso na desaprovação das contas. E também vai haver a apuração rigorosa do fato no caso concreto, podendo responder nas formas do artigo 30A. Vocês já sabem que o artigo 30A é aquele que faz com que a, o seu diploma seja cassado. Então é muito importante que você tome cuidado aí com qualquer origem de fonte é, de origem não identificada. Você não pode utilizar, ainda que temporariamente, qualquer recurso ilícito.